Aí galera do My Day de hoje, muito especial esse My Day, estou muito feliz, estou aqui é, no posto de atendimento ao turista, na entrada da cidade de Piaí, e nessa região aqui, que é cercada de Mata Atlântica, sentido as cavernas, né? Beleza? My Day de hoje aí, encapotado. <risos> É o Parque Natural do Morro de Ouro de Apiaí, aqui no, na lanchonete, Centro de Informação Turística. Agora, Zé, eu quero que você vá ali, que eu quero mostrar para a família. Vai lá. Daí a lanchonete do Portal, aqui com o Morro do Ouro. Quem a gente encontrou aqui? aqui ó, encontramos o Morro do Encontramos uma pessoa de ouro no Morro do Ouro. Juliana. De Jul Tio da Juliana, Tio da Gisele. Manda um abração pra ela lá. Um Isso. Muito bom, Zé. Obrigado, viu? Obrigado. Aí Todo mundo. Se você não conhece, eu vou experimentar o um encapotado que fica aqui no rastro da serpente. É o pequeno, é, existe o um capotado pequeno e o um grande. Esse é o pequeno, obrigado, viu. Olha, gente, vamos encapotado agora. Uhum. Ah, ah, é, pequena... Então, gente, olha, eu tô aqui em Apiaí, no portal aqui de entrada da cidade. Saboreando o famoso encapotado. Esse aqui eles chamam de encapotado pequeno, existe o grande. Você isso aqui é o pequeno que dá quase um palmo, imagina o grande como é. Ô Caio, você poderia me falar alguma coisa a respeito do encapotado? Tipo, quantos encapotados você vende por dia? É, como que você faz o encapotado? Então esse encapotado tem uma pessoa, é. artesanato, que faz para nós o encapotado. É um encapotado especial, ele é bem maior do o que você está comendo. É feito de assim, farinha lindo, assim. Pré, é, basta a o uhum. típico da região. A gente vendeu uma base assim de final de semana até 100, 200 por dia. Que maravilha, -semana, hein? semana, diminui um pouco. Sim. Além desse, tem outro tipo de lá. E ele é típico da nossa região aqui ou tem outras regiões no entorno de Apiay que também tem ligação com o encapotado? É, em outra região tem próximo daqui. Até Capão Bonito encontra ainda. Uhum. Passou de Capão Bonito, Curitiba, outra cidade mais afastada aqui, já quase não, não tem esse bolinho. E Tapeva também é. existe um capotado. É o mesmo daqui? Não, é diferente. É diferente. É diferente. Esse Maravilha. é uma massa especial, para cozida É feito com o pessoal do artesanato. Aí. Uhum. É tradicional da região Olha só que delícia. Olha só o recheio, gente. É... Impressionante, é bom demais. Ó. Eu gosto muito de fora Tem gente até de outros países que eu não faço experimentar, aqui, né? Levar. E esse aqui é, é todo interior, assim, né? Uhum. É uma cidade grande. De... De... De, de Dificilmente encontra. De, de o de, de Caio, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Enquanto eu ficar por aqui, de férias, eu vou vir aqui. Vou vir aqui experimentar muito mais encapotado. Pessoal, final do dia hoje de mais um my day. Fomos no raço da serpente, falamos lá com o Caio, falamos com o Zé Mauro, é, um monte de informações legais, né, a respeito do que acontece nesse raço da serpente que outros estados tem outro nome também, né, dessas trilhas que os motoqueiros fazem. Muito legal. Agora estou numa uma região aqui que eu achei que ia estar tá livre de interferência para a gente fazer um um lindo pôr do sol. Mas eu tenho uma antena, tenho um fio ali, mas eu vou tentar fazer um pôr do sol aqui. Já deixei a câmera ali fazendo time-lapse. O céu está lindo hoje, azul, sem nenhuma sem nenhuma nuvem. Sinal que vai fazer frio à noite. Vem comigo, daqui a pouquinho tem mais o um fechamento desse My Day com esse time-lapse.